Desde a minha adolescência, eu fui muito inspirado por um grande evangelista, um dos maiores da história, Ryan Bonk. Impactou o continente africano. Suas cruzadas reuniam milhões de pessoas. Né? É, assim, incontável a quantidade de gente que se decidiu por Cristo e foi impactada pelas suas mensagens e que testemunhou milagres extraordinários por meio do seu ministério. No ano passado, 2019, Bonk foi para o Lar Celestial não apenas deixou saudade, mas muita inspiração. E o combo desse mês, da Orvalho.com, né, tem o propósito de honrá-lo e compartilhar um pouco daquilo que esse homem sempre carregou que nos incendiava. Não importa se era um homem de grandes feitos, eu tive o privilégio de ter acesso a ele algumas poucas vezes. Numa delas, almocei com ele poucas vezes na minha vida, vi um homem tão apaixonado por Jesus, pelo reino, ele foi uma grande inspiração. Né? Quando perguntavam sobre aposentadoria, ele normalmente costumava dizer o seguinte, eu quero ser que nem aquele Boeing, que no final da pista, na hora de decolar, está na sua maior velocidade. Embora ele tenha transicionado do ministério para o Daniel Colenda antes da sua morte, até o fim, ele foi um homem de grande frutificação. Bom, nesses livros do Combo do Mês que o homenageiam, nós temos sua autobiografia, Vivendo uma Vida de Fogo. Né? É um livro cheio, mas recheado de histórias, de testemunhos do que Deus fez enquanto fala da sua vida. Né? Nós temos a sessão aqui, é, é, no meio do livro, onde temos fotos das, das cruzadas. É um material extraordinário. Um outro livro muito inspirador, que o Bonk também produziu, foi esse aqui, Coisas Ainda Maiores, 12 histórias verídicas que o inspirarão a fazer grandes coisas para Deus. Até esse momento, Cefan, que é a sigla para Christ for All Nations, uma frase em inglês que significa Cristo para todas as nações, Cefan já publicou mais de 190 milhões de livros em 123 idiomas e dialetos que foram impressos em 55 países. O que eles têm feito impactando a Igreja de Jesus no globo e a mobilizando para o serviço evangelístico é extraordinário. Ele também produziu esse livro, Vida Cristã Vitoriosa, Princípios para uma Vida Cristã Vitoriosa. E, no Combo do mês incluímos um livro que traz o prefácio do Bonk, mas foi escrito pelo Daniel Colenda, seu sucessor, né? viva antes que você morra. Acreditamos que esses livros vão abençoar, vão impactar a sua vida e queremos encorajá-lo a adquirir.